Arrancamos ontem à tarde com este tema que atravessa que vai atravessar todas as mesas e todas as iniciativas da vasta programação da edição do fólio de 2021 que é sobre o outro e cada vez mais hoje em dia uma conversa lá atrás essa conversa era mais lenta você fazia uma campanha punha no ar e ficava à espera de ver com o tempo a consequência, hoje em dia é tudo muito mais rápido. Hoje os municípios percebem que o turismo é um instrumento poderoso de desenvolvimento, de captação de riqueza, de distribuição e de crescimento.